Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área, espero que você esteja bem. Cara, me dá uma moral, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, falta um pouquinho só pra gente chegar nos mil inscritos. Isso é muito importante, isso me ajuda muito, tá? E não te custa absolutamente nada. E você pode me ajudar, me ajuda a te ajudar, né, jogador, jogadora, então bora lá. É, aqui na, nos comentários do vídeo, ou na descrição, eu vou deixar uma, algumas informações sobre o meu VIP que você pode testar o meu VIP por uma semana de graça, tá? Mas aqui no vídeo tem todas as informações, então se você tiver interesse, clica nele, você vai entender direitinho como funciona, enfim, lá eu explico tudo, todo passo a passo, tá? Esse conteúdo que eu vou trazer hoje, ele não é exatamente novo, eu já falei sobre isso aqui no canal, mas como chegou, chegaram muitas pessoas novas aqui, estão chegando, né? Então achei legal trazer isso de novo é, com uma outra abordagem, uma outra maneira de falar, que é para mostrar uma coisa muito bacana para vocês, tá? Eu não quero que você se apegue é, ao futebol virtual só, digamos assim, né? Você pode fazer isso no futebol real, no vôlei. Eu quero que você pegue mais o conceito do que a estratégia em si, tá bom? Então vamos lá. A ideia é que a gente possa fazer 10 mil reais no mês, que a maioria da população brasileira não ganha isso. Na verdade, eu vi um estudo recente, se eu não me engano, 10 mil reais por mês. A gente está falando aí de pelo menos... 10 a 15% das pessoas aqui no Brasil hoje ganham isso, né? E como que a gente pode fazer isso, tá? A gente pode fazer isso dessa maneira aqui. Eu quero que vocês entendam esse racional, então presta atenção. Você pode começar com R$ pegar uma ordem de 1,30 por dia, que ao final de 30 dias, ó, 1,5 vira 6,50, 6,50 vira 8,45, 8,45 vira 11, por aí vai, no final de 30 dias você vai ter R$ reais se você não errar, beleza? Agora, pô, feijou, é, não quero começar com 5. Vamos falar de 75 centavos, que é a entrada mínima na batch. Cara, esse mesmo caminho, você pode fazer 2 mil a mais em 30 dias, começando com 75 centavos. Não, feijou, 5 é muito pouco. Eu posso começar, pô, posso começar com 100 reais. Cara, se a gente colocar como objetivo os 10 mil, em 3 semanas você faz 10 mil reais ou se você tiver muito estômago para chegar até uns 30 dias, você vai fazer 260 mil reais. Claro que aqui é muito difícil, né? É, o caminho é o mesmo, mas é muito difícil por quê? Vamos ser realistas. Se você chegar até aqui, começou com 100. Se você estiver chegando aqui ó, nos 3.000, mil, pô, para. Você fez 100 reais R$ durou mil. Para, para, né? Tem a gestão, pelo amor de Deus. Mas é, é essa a ideia que eu quero passar para vocês, tá? Mas aí eu vou deixar dois mercados em que você pode fazer isso O primeiro é muito muito conhecido né é, futebol virtual eu não tenho uma estratégia específica para esse mercado se vocês tiverem alguma deixa aqui nos comentários que é um e-mail um e-mail a é menor hora de 1,30 você vai pegar uma por dia você vai vai conseguir chegar e a segunda que é muito pouco explorada é nos esportes virtuais também é aqui no tênis e é pro o jogo tá bem equilibrado inclusive bem difícil. Cara, mudou o tênis, só porque eu ia falar, olha, faz tempo que eu não venho no tênis, o tênis mudou, atualizaram, o tênis tava, era muito desproporcional, o tênis pagava 1,20, 1,15, é, nossa, colocaram vários mercados aqui no tênis agora, não tinha nada disso, velho, é legal, é, então, por enquanto a gente vai ficar só no, só no futebol virtual mesmo, no over 1,5, vamos lá, Opa, deixa eu achar aqui, é, o mercado mais fácil que tem para fazer alavancagem é isso, ou no futebol real. Eu não, não sei qual o jogo que está que tá rolando hoje, mas não é difícil também a gente pegar um e-mail no futebol real. Mas enfim, vocês já, já entenderam a ideia, eu, eu acho, acho que eu fui consegui ser claro. Então não é impossível, requer um certo estudo, mas dá, dá para fazer, fechou? Valeu, aquele abraço!